semita bem a mais um vídeo aqui no canal Tenho acumulado vídeos para fazer um vlog mas tá muito os vídeos são muito soltos e eu não gostei da forma que ficou em forma de vlog então tirei uma parte do vlog e eu vou por aqui nesse vídeo e vamos conversar um pouquinho para quem não conhece eu sou a sua taia ai a sua taia e alguns meses atrás eu fiz algumas brincadeiras com o cabelo nomeadamente uh, esticar deu boom eu pensei que talvez não teria que cortar o cabelo mas fim do dia eu fiquei mesmo muito farta do cabelo portanto eu cortei eu participei de uma sessão fotográfica e eu não gostei nada da forma que o meu cabelo estava naquele dia eu vou dizer um pouquinho das coisas que vou implementar no, no, nos cuidados do meu cabelo eu vou transar com mais frequência eu fiz essas coisas algumas semanas atrás vocês vão ver no vlog também porque eu cortei e fui logo transar porque eu não... Não queria lidar mais com o cabelo. Eu vou, eu vou evitar usar aquela cera para traçar o cabelo, porque sinceramente eu não curto tanto a cera e eu não vejo tanta necessidade de usar a cera. ela vejo quando fizer viradas essas coisas assim, dá um shine assim mais bonitinho, mas se não, dia a dia, tipo, para trás assim do dia a dia, eu vou evitar usar a cera, até porque depois de um tempo eu não sei sobre vocês, mas eu não gosto da sensação de ter algo assim assim com umas texturas estranhas na cabeça. E aquilo tem um, um cheiro meio forte, mas é um cheiro que eu não curto tanto, porque eu quando estou a dormir, eu não gosto nada de cheiros fortes e yeah, me faz muita confusão à noite. E agora eu vou passar para o vlog... até muito, mas mais vale para prevenir do que remediar então, aqui passo e foco nas pontas epá, agora não tenho que focar muito nas pontas, porque vou cortar, mas enfim não faz mal então o meu secador veio com essas brincadeiras assim então vou usar isso para passar Eu não vou pentear mais o cabelo porque ontem desempareceu o cabelo então está meio Por ele no medium, né? Para não estar muito quente, para não ficar tão, tão, tão isso E vou apertar o raio. Agora eu vou dar um jeitozinho aqui no quarto, porque tá uma bagunça. Yeah. Então, quando chegar a hora de sair, eu vou voltar a gravar, mas por enquanto, vou dar um jeito aqui no quarto. Yeah. Espera. Faltam poucos minutos para chegar até o salão e cortar o cabelo. Eu estou determinada a fazer isso porque o meu cabelo está mesmo muito podre nas pontas. E eu quero já ter cabelo assim, saudável. Estou com saudades do meu cabelo. Então vamos dizer bye bye a esse cabelo podre. Ok, não cabelo podre, mas é para as pontas. Eu já cortei o cabelo quando se puxinha assim um, Eu combinei com o senhor né? O nosso que me cortou o cabelo que volto para lá em março Março yeah. Março para cortar o cabelo talvez em maio E yeah. então eu já mostrei o Before E então, esse After Esqueci de gravar fazer tudo isso mas não faz mal porque amanhã eu vou transar já e não acabou com cresce mais ou menos rápido então não estou muito preocupada com isso mas ela disse que tirou dois dedos então ela está assim né agora eu vou tirar o resto para vocês verem ele eu estiquei o cabelo com certeza que vocês viram né mas depois quando cheguei lá ele pegou e deu assim uma esticadinha porque o meu cabelo estava com muita textura por causa das tranças e ah, mas não foi assim nada radical de tipo foi de calor no cabelo eu só olhei porque espelho que mudar Está assim. It's cute ou whatever. Então, acho que consigo fazer uma ação assim. <risos> ok, não estou tão não tô triste. Não estou triste, nem um pouquinho. Ela é cute. Mas já, yeah, ficou assim. E amanhã vou trançar. Yeah. Estou muito feliz. fazer mais tranças até a cintura. Nunca mais fiz essas tranças. Eu provavelmente vou chegar a cortar essas tranças depois de um tempo, porque trança até a cintura me incomoda depois de um tempinho, porque sento por cima do cabelo, se desarrubem. A pessoa que vai me trançar ainda não chegou. Então estou aqui à espera. Mas basicamente eu quero fazer umas tranças compridas, nunca mais tinha feito tranças compridas O estado de área, para deixa eu encontrar um sítio melhor Nada aqui, tipo, está todo cheio de sol Vou ficar com um beck, praticamente é um castanho muito, muito escuro E é isso, é isso, nada demais Então já terminei de fazer as tranças Fiz box braids, ah, box braids também, também Eu fiz knotless braids Podem aqui até assim. Eu, como não tenho boas experiências com salões, eu até preferi não filmar. A experiência não foi má, mas há sempre algo que eu tenho que fazer com bons salões que é pedir que eles tenham mais piedade do meu cabelo. Tipo, eles usam aquele pente fino para pentear o cabelo, para poder trançar. Eles não têm muita, muito cuidado, né? muito amor pelo cabelo e começam a pentear de cima para baixo, não de baixo para cima. O cabelo estava meio desembaraçado nas trancinhas, ontem pentei um, mas eu adicionei creme de pentear, então talvez meu cabelo encolheu um pouquinho e criou textura. Yeah. Eu tenho que começar a falar mais sobre o que eu gosto porque eu não gosto nos salões Tipo, antes de tudo, tipo Por favor, penteie meu cabelo assim Não penteie assim Meu cabelo está assim, por favor, não faças isso Eu adoro quando os quadrados estão assim, bem organizados Ah, e uma coisa Eu pensei que seria Um pouquinho assustador Cortar o cabelo Eu volto para cortar um não sei quando, depois do corte eu notei que o meu cabelo já estava com um formato diferente que eu gosto e eu acho que vou fazer um corte diferente quando o cabelo estiver um pouquinho maior mas espero que tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de deixar um like, se inscrever, comentar e passar com os amigos bye!